Tô ficando rouco, tô ficando rouco, vou jogar, eu ah, sério arrumado, web, tô vou botar um pouquinho, esqueço que eu não é pra olhar é pra, pra mim, é pra olhar pra onde eu tô olhando agora, a web, é, agora dá pra mentir mesmo, de jeito que acredito que eu tô olhando pra web. Então, eu vou me preparar, vou pegar ferro, depois, nos próximos episódios, eu acho que eu quebro a um montanha, tá? Então, bora lá! <risos> Lá de microfone. Hum. Aqui, agora dá pra ver a gravação Estão com vocês. Tá vendo que eu tô com uma Apple? Então, um lugar diferente. Eu oh, matei um Zenda, Inclusive, ganhei a minha primeira NDP. Eu oh, fiz uma picareta reserva. Só foi tá inchado. Treze, Um monte de treze aqui. Nunca pegamos 14. Ah, eu não peguei madeira, ó. Eu tô aqui com umas árvores. as árvores que eu quebrei? Mas eu sei que tá aqui. Eu sei que tá aqui essas árvores. Eu excluí e baixei de novo Minecraft, mas... É que... Tem TL, meu Só que eu só tenho TL. agora eu sofri bem quando foi abrir o game. Neste jeito, só isso aqui da Alex. Da Alex. Olha! Tô gravando! Tá bom! <risos> Meu Deus! É que chegou? É que chegou aqui? Alguém chegou aqui? que chegou? Ah, Abre as configurações no Windows. Deixa o BS aberto pra, pra ver a gravação. Hoje eu vou pegar recursos. Vou correr. Ah, Estou achando essas foram as árvores. Eu aperto esse lado. Eu tomo Vou quebrar! Sei que foi perto daqui Tô no sand... eu não sendo árvore que a árvores são Eu perdi as árvores Ou oh, oh, oh. oh, as árvores já cresceram Porque eu plantei Eu plantei Porque aqui era uma vila Mas beleza Fui pra lá, as árvores já cresceram sem pouco tempo eu Vou botar um a iluminação. Ah, a bolsa Tem nova coisa Tem coisa, coisa nova que eu tô lá um snapshot no último vídeo, até a vela Ó, oh, oh. oh, tem linha? Tem linha Eu posso também a mesma linha Mas beleza, eu vou procurar mel Onde fica o mel? procurar agora As, as árvores Nossa, eu tô necessário oh, tá O tamanho da montaí camouro Eu vou quebrar as montanhas vou quebrar todas as montanhas que senão não é uma montanha não Vou matar essa ovelha Ué? machado sim eu comecei com machado vou matar com machado que machado dá mais dano eu vou, eu vou até o final dessa montanha pra ver o que eu vou quebrar Mas... É muita coisa! Um bloco de grama por causa de um Enderman. Tá do nada. Eu cliquei com o scroll do mouse e a grama veio para cá. De repente a grama foi para cá. Foi pro meu inventário. Nossa. Não! Não é possível que eu vou quebrar tudo. Eu já paro de correr. menos me matar. <risos> É melhor morrer do que perder a vida Tô enxergando Vou tirar uma print que é... Ó, oh, matei o um, um primeiro monstro que foi o Beleza, agora eu vou quebrar... Começa a minerar Então, vamos um ver Tô procurando uma... Nem precisa procurar montanha opa, opa E aí, vem. <risos> vamos lá, nossa picareta reserva. Vamos lá vamos só descer um pouco Eu não achei que até agora com uma configuração aqui Acessibilidade Legendas Correr, segurar, eu aperto já, já, Eu seguro um pouco e mas de à toa. <risos> Preciso achar carvão. Eu não vou quebrar aquela montanha. Eu não vou quebrar a montanha porque eu não quero quebrar a montanha. Por que quebrar a montanha? Então, é, é pra outro episódio, não tô preparado. Preciso achar ferro pra quebrar a montanha. Mas beleza, já dá pra... E aí eu devo acender com isqueiro. Gastei todos os gravetos que eu tinha fazer mais Pronto já... Beleza, 20 tochas 20 tochas já está bom Tocha do de... canal canal é maravilhoso mesmo, é perfeito esse canal. Graça, pro canal. Tá o um buraco. Hum. Ok. F3 mais que dá o um modo de jogo. Né? F3D F3Sk se possível porque É dá pra ó, F3S que você não ab abre o menu de pausa. F3D limpo o chat. F3F F3G F3H por F3ZH tá visível. Stick. F3N, vou pro espectador F3P. Pausar durante o segundo plano. 3Q, mostra essa lista. F3B. Eu quero saber as caixas de colisão. Vou ter que fazer a placa. Meu caro, né? <risos> Coronavirus. Agora eu vou descer lá pra baixo. Eu podia buscar minha, minha crafting table. Pra quando minha picareta quebrar. <risos> Vamos lá! Usa! Send eu não! Só que quando eu tiver. Só <risos> com. Não, não. Vou levar o fornalho. Então eu vou quebrar com a picareta mesmo. Porque eu sou o jegue, Sou o as Ghost 2.0. Agora eu vou. Já vou lá. Daqui a pouco faz um caminho. já tá escuro, que tem o um Herobrine é. ah, Vamos lá pra camada 30, camada boa pra fé que é isso acorreu, eu correu, eu correu tô graça, vamos ainda Hum? vocês são que eu apresentei na bicicleta? Hum. Bom, vai na bicicleta? não tá falando pra andar de bicicleta. É, ah, galera! É, galera! É, Tá com as Barbies, que é? <risos> as duas Barbies dela, o quê? Oi, g... gente, Agora tu vi. Tá bom que agora tá muito troféu. Yes! <risos> Nossa. Eu já volto agora. <risos> e aí? Vou até gravar. Vou ter delay de microfone porque tava com delay captura de jogo. Deixa Isso tá. Ih, meu Deus. Achei que era uma caverna por causa da iluminação. Ou oh, os caras falam. Deve... Parece que é. Que fala, parece que falaram. Cachorrão. Mil grau E é o cachorro bate, né? <risos> Opa! E aí, velho? Acho que aqui já tá bom. Essa camada já começa até. É muito ferro. Deixa eu ver quanto ferro eu achei. 12. Eu tô no dia 3. Eu quero ter o relógio depois. Porque é melhor. E tudo isso. Pra baixo pra depois eu começar a miner a, a a mina de mineração que é menos na, na camada 30 <risos> que que aconteceu botei dois vídeos tá 60 ps crave 60 fps opções não crave não gráficos eu meio de quase 120 12 120 o máximo é 60 mesmo que 120 é bom 60 pés no máximo oh, tá cravado deixa eu e aqui a ah, já achei aqui já é a mina da mineração é que é uma ravina ó oh, o fungo não fungo que? eu faço barulho igual o meu pai tudo espico eu faço bora cavar em linha reta Preciso botar minha pá aqui A gente já tá cheio. Nossa, que só tem terra. Manda esse item. Me iluminou. O item logo nasceu. Ah, é ferro. Oh, cara burro. Deixa o like e se inscreve no canal. Ah, meu picareto quebrou. Ah, gastei o número 213. Queria ficar. Mas beleza, terminou a mineração. Foi gigante, né? Que miner... Só crer. Que mineração é esse? Eu vou lavar picareta. Cobre? Nossa, mano! Tem é minério novo, não puto 17! O que foi a refeita? Ah, não. Não é crafting table. KKK. Mas nossa, mano. Que que é esse? Eu nunca vi. Não tem nome de Fazendo. Pera. Hum. pra nossa minério barra de cobre eu não vou gastar o carvão que eu tenho deixa eu isso, esse cobre aqui Nossa mano, mano, hum, eu não conheço minério de cobre. Se até... até na edição. O que é que esse minério? Então, cobra um minério para decoração, então ele tem que fazer um para-raio. para parar-raio, é. Sabia dessa não. que eu sabia, né? Eu não ia estar falando disso não, né? Ele vai envelhecendo com, com o tempo, mas se você botar um salve de mel perto dele no craft, ele não envelhece mais. É. Cobre assim. É tipo... Tipo o quê? Tipo computador. É tipo computador. O celular também. Tipo... Não dá pra fazer a armadura com esse cobre eu, eu já tô ficando lento Eu já tô ficando lento porque eu não tenho ideia pra falar eu Não tem nem o roteiro aqui É E aí o, o cobre é É pra decorar mais ou menos E também pra fazer uns para-raios Deixa eu ver Dá pra fazer um, outros itens Os itens com umas listras, de cobre de Outros tem as escadas de cobre As slabs de cobre Sei lá de cobre. É que eu não lembro dos negócios de cobre. Mas, mais ou menos é isso. É. Mas, nossa. Pegou, não quero flor. Vamos lá. E tá de noite Cadê minha casa? Meu Deus Passa aqui Dorme Já vou botar umas tochas aqui pra iluminar ¡Eh, <laughs> eh, Não hum, esqueci de botar o volume. Fone. Aí Do lado some. Do nada. Ah. Só foi desligado. É, é, mano. Esse... S S Esse... S S S S S S S S S Eu Não tem ferramenta de cobre ainda. Todos. Escudo primeiro. Espada. Capacete de couro. Fazer a picareta. Como é né? Escudo. Ferrou! Meu Deus! Ferrou! Ai meu Deus. Fazer a lendária inchada é muito bom. Papá, um machado, né? Beleza. Agora, com esses dois, eu faço um tesoura. Agora eu vou fazer um baú. Dois baú. pra fazer um duplo, né? É, darin... muito. Beleza. Tá queimando. Mas. Não é pra guardar um carvão. Tá aqui. Beleza. Já tô com ferro. Itens de ferro, né? Vai. Beleza. Eu não vou quebrar a montanha ainda. Eita. Mano, vai demorar para quebrar a montanha. eu quero ir pra neve usa os itens de pedra até quebrar usa o botão de tiro porque não quebro a grama ah, já, já tô com o inventário cheio beleza faz um computador de episódios eu uso escudo geralmente no, no msp Aí eu era o shift ah mas vai dar um, um trabalho vai dar um trabalhão é. nossa nosso mãe nossa, mano! Tipo o maior pico da montanha. É o longe. Ah! Vamos lá. Vai dar muito trabalho. O que isso? O que é que Que isso? Que? Minecraft Quanto? Vou encerrar o vídeo me matando aqui. Psikopata 아, 진짜! 아, 진짜! 아, 진짜! 아, 진짜! 아, 진짜! 아, 진짜! Ah, ah, ah, ah, é, <risos> então galera Esse vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo